E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho, e dessa vez galera, como vocês viram pelo título do vídeo, hoje mais uma vez vamos abrir baús, porém dessa vez vamos abrir baús aqui na Arena 8, a Arena Lendária é a última Arena, vocês sabem que os baús se alteram né, de acordo com a Arena que você tá, então se você tá na Arena 1, na Arena 2, você obviamente vai ter Cartas diferentes do que se você estiver, por exemplo, na Arena 8. Normalmente os baús vêm mais cartas, por exemplo, aqui o baú muito mágico, que eu vou comprar um aqui com vocês ainda hoje, ele vem com 684 cartas no, na Arena 8, enquanto as demais arenas ele vem aí com 200 e pouco, 300, 400 e vai aumentando de acordo com a arena que você está. Mas também o valor vai aumentando, né? Mas enfim, eu tô aqui com quatro baús de ouro, além do baú da coroa pra gente ver. Vocês vão ter que deixar aqui nos comentários se vocês vão notar alguma diferença entre os baús aqui da Arena 8 para os baús que vocês em outras arenas estão abrindo aí. Vamos lá, vem comigo, vamos abrir aqui os baús e ver o que a gente consegue. É, eu quero, na verdade, fazer esse vídeo aqui pra vocês terem uma diferença, né? De um baú pra outro dependendo da arena, então vamos começar com o baú da coroa, que ele está sozinho aqui, vamos ver o que a gente consegue, 267 de ouro, 3 gemas, 2 gigantes, ó, veio duas vezes cartas raras, né, o gigante e agora o mago, e um, 15 cartas comuns, e mais 19 cartas comuns. Lembrando que a gente tem possibilidade de pegar qualquer tipo de carta aqui, né? Então, acabou que eu peguei só duas vezes cartas raras e o restante de comum. Agora vamos para os baús de ouro aqui hoje. Uma, o primeiro baú de ouro da Arena Lendária. 217 de ouro. Um servo, cara. Um servo. 4 mais 4 cartas comuns. Caramba, que bosta, gente. Mais 21 cartas comuns. E três cartas raras, nossa, que baú péssimo, baú péssimo. Vamos abrir o outro, então, vamos ver. vamos ver uma carta épica, pelo menos, não, veio 285 de ouro, uma carta rara, 14 cartas comuns, 20 cartas comuns e 3 raras, ainda não veio nada de bom, mas é, eu quero que vocês comparem com os baús de ouro que vocês estão conseguindo aí, a quantidade de ouro, a quantidade de cartas, para vocês terem uma noção, né? Eu também não sei qual diferença, se é muito grande, então eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários, 2 cartas comuns, 14 cartas comuns, 18 cartas comuns, 4 cartas raras, ainda não tivemos nenhuma épica aqui, caramba, velho! E 200 de ouro, uma carta comum, 4 cartas comuns, 21 cartas comuns e 3 raras. E abrimos aqui praticamente 5 baús de ouro, né? Porque o baú da coroa é praticamente um baú de ouro e não conseguimos nenhuma épica sequer. Mas hoje aqui com vocês eu quero abrir um baú muito mágico na Arena Lendária. E vamos ver se a gente consegue, se a gente tem sorte... Tem uma carta que eu ainda não tenho, que é o Mago de Gelo. Vamos ver se a gente tem sorte e consegue o Mago de Gelo. Vamos lá. Baú muito mágico da Arena Lendária. 5.100 de ouro. Caramba, é muita coisa. Duas cartas épicas. Excepcional. Ih, a minha bateria tá fraca. 32 cartas raras, bastante carta rara. 523 cartas comuns. No caso aqui é a Arqueira. Vou até ter, vou ter upar um nível da Arqueira. Oito cartas épicas. Caramba, velho. Já veio duas agora com mais oito. Dez cartas épicas. Cento e cinco cartas raras. Velho do céu. Mais um nível de Mago. Excepcional. Treze, gig... Treze golems gigantes, velho. E mais um nível de golem. Caramba, muito bom. E agora a última, mas não menos importante. Uuuuh, moleque! <risos> Mais uma princesa, cara! Caralho, mano, um baú muito mágico da, da arena lendária é realmente muito bom. Primeiro, abri um abri um baú muito mágico e já consegui uma princesa. Infelizmente, eu preciso de mais três pra upar minha princesa pro nível 3, mas já valeu muito a pena. Muito bom. E eu acho que isso merece uma comemoração. Vamos abrir então um baú mágico pra gente ver a diferença. Vamos lá, baú mágico. 840 de ouro 1 um, uma bom uma carta rara uma bomba de fogo três cartas raras 5 cartas raras, veio muita carta rara, mais 5 cartas raras, mais 8 cartas raras, mais 88 cartas comuns, ok. E 4 cartas épicas, é, é nada demais, mas pelo menos meu bebê dragão tá perto de ficar pronto para atualizar. E para finalizar o vídeo de hoje, vamos abrir o baú gigante e ver o que a gente consegue dos 2 mil de ouro. O baú gigante vem muito ouro, 37 cartas comuns da arqueira, 31 corredores é excepcional e mais 237 choques que... Quase levou o meu choque aí pra mais um nível. Mas basicamente é isso, vamos atualizar isso daqui. Olha só, velho, 4 mil de ouro pra atualizar o meu golem pra nível 5, mas ele com certeza vale a pena. Coloquei aqui meu golem pra nível 5, vou colocar a minha arqueira pra nível 10. Opa, show de bola. E pra finalizar o meu mago para nível 7. Bom demais galera, muito obrigado a você que assistiu até aqui, se você curtiu, se você achou alguma diferença, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e comentar aqui, falando quais as diferenças que vocês notaram dentro dos baús da sua arena para os baús aqui da arena lendária, beleza? Então é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu, não se esqueça de se compartilhar, se inscrever, caso vocês estejam me vendo aqui pela primeira vez, falo um grande abraço do gordinho galera e até a próxima! É!